Hoje nós vamos estudar a pentablus de Lá menor. Essa aqui é mais fácil, né? Ó? Hoje nós vamos estudar a pentablus de Lá menor. Essa daqui é mais fácil, tá? Ó. É, as notas são Lá, Dó, e sustenido, Mi, Sol, ok? Então... Então... Essa é a pentabluse de Lá menor, a aplicação dela sobre músicas em Lá menor... Também sobre Dó maior. E o blues em Dó, né? E... O blues em lá mudar a oitava que ficou muito grave. <risos> ok. Então, essa foi a Penta Blues de lá menor, tá? Espero que tenha ajudado. É... E continue aqui assistindo os vídeos, se inscrevendo no canal, ok? E divulgando os vídeos, tá bom? Espero vocês lá no curso de teclado online. Tchau!